Fala pessoal, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje eu vou trazer para vocês uma nova série aqui do canal mostrando aonde estão todos os NPCs que podem te treinar nas habilidades de Skyrim E para começar a nossa lista, hoje a gente vai falar de Alquimia e de Alteração Eu vou fazer uma média de duas skills por vídeo, para os vídeos não ficarem muito longos Então já o seu like, se gostar, se inscreve no canal e bora para o vídeo pessoal A gente tem que falar de algumas particularidades aqui dos treinos de Skyrim. Primeiro, que são cinco níveis que você pode treinar com cada treinador para cada nível de personagem. Então, se você estiver, por exemplo, no nível 10, você vai conseguir treinar cinco níveis de determinada habilidade. Depois, no nível 11, você consegue treinar mais cinco níveis daquela habilidade. Dentro de Skyrim, você vai ter três tipos de treinadores. O Adepto, que vai te treinar até o level 50 daquela habilidade. O Expert, que vai te treinar até o 75. E o Master, que treina até o level 90. Então, para começar, vamos falar aqui de Alquimia. O primeiro treinador de Alquimia é a Lamy. Ela é uma treinadora de nível Adepto. E ela fica localizada em Mortal. Mostrando para vocês aí a localização no mapa para não ter erro. A segunda treinadora que você vai encontrar é a Arcadia, que ela fica em White Run. Ela é uma treinadora de nível Expert e ela é dona de uma das lojas dentro de White Run, muito fácil de encontrar. A terceira treinadora é a Milor Length. Ela fica em Raven Rock. Para você chegar em Raven Rock, pessoal, você precisa ter a DLC Dragonborn, que são as missões do Mirak. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir até Windhelm e aí conversar com o capitão do navio para te levar até Raven Rock. Chegando em Raven Rock, ela vai estar tá logo à esquerda após entrar na cidade, num campo aberto perto da fogueira. Vai ter até uma estação de alquimia. Milord Lenf é uma treinadora de alquimia de nível Expert e vai te treinar até o nível 75. E por último, mas não menos importante, se você iniciar as missões da Dark Brotherhood, você pode treinar alquimia com a Babette, que é uma criança que fica dentro da Dark Brotherhood. E vou mostrar para vocês as duas localizações possíveis da Dark Brotherhood. Para quem está começando as missões, logo ao sul tem uma base da Dark Brotherhood. E logo após os eventos finais da quest da Dark Brotherhood, você vai ter uma nova base no norte. Então em Skyrim você vai ter quatro treinadores de alquimia. E agora a gente pode passar para alteração, a escola de magia alteração. Você vai ter dois treinadores. O primeiro treinador é a Dravinia. E ela fica em Kingsgrove. Ela é uma treinadora de nível Expert e poderá ser treinado até o nível 75. E o segundo treinador de Alteration é o Tooth Deer. Ele fica no Colégio de Winter Road, então se você iniciar as missões da Escola de Magia do Colégio de Winter Road, Logo no início das missões você já vai conhecer o Tolfdir. Deer. Ele é um mestre em Alteration e ele pode te treinar até o nível 90 dessa habilidade. Então para a Skill Alteration você vai ter somente duas opções. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui de Skyrim trazendo essa nova série de treinadores de habilidades de Skyrim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e apoiar o canal no nosso Pix ou então no nosso Apoia-se. Um grande abraço a todos, até mais, tchau!